Então, estamos online. Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma live para falar um pouquinho sobre as criações da nossa mente. Então, já vou chamar a Priscila para a gente conversar sobre isso. E, enquanto isso, vocês vão entrando. Priscilinha. Vamos ver Aqui está. Vamos lá. Caiu. Eita! Hoje você que lindeza é essa de cabelo? Não, meu cabelo tá, tá com vida própria, né, meu? Não, aí, deixa eu não tá lindo. Não, tá lindo. Eu tô engraçado, eu não estou sabendo lidar, tá muito engraçado. <risos> Não, mas tá mesmo, Todo verdade. dia é um, é, um, é um desafio diferente Porque tem dia que ele quer ficar de cara Tem dia que ele quer ficar grandão Tem dia que ele quer ficar pequena Mas tá bem né? bonito Obrigada É você É. Espelho, né? Aprendi com você Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. O que, que tá acontecendo aqui com o meu negócio? Tá falhado Peraí Vamos lá Eita meu negócio tá, tá com uma listinha aqui de baixo. Ah, não sei o que tá acontecendo, mas enfim, acho que tá, tá funcionando, né? O pessoal entrou aí, peraí, aí, deixa eu fechar esse negócio aqui. Aí. Pronto, agora foi. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre as ilusões da nossa mente, né? Acho que esse é, é melhor, né? Ilusões da mente, o que, que você acha que encaixa melhor? Eu acho que, de repente, a gente pode começar sobre a, a criação da realidade para quem tá... não ficar perdido, né? Quem tá entrando Sim. agora, não ficar perdido. Teve uma pergunta que, que me fizeram e aí, tipo, através dessa pergunta, a gente resolveu usar essa, essa, esse tema. Então, é o seguinte, a, a menina... A, o seguidor... Meu Deus, o trem, o trem sumiu aqui, peraí. Vai. Tá virando, a minha câmera tá virando sozinha. Pronto. Então, ela falou... É, você acredita ou você vive tudo o que você tem na sua mente Eu tenho dúvidas em, em relação à criação é, que, Por que tem pessoas que, que, que acreditam em uma coisa, que vê alguma coisa é, Que tem alguma habilidade de, de ver coisas uhum. diferentes e eu não uhum. Então ela falou, questionou mais ou menos sobre isso então, Sim. eu falei pra ela, a gente vai fazer uma live e a gente vai explicar tanto a, a criação Sim. de realidade, quanto a criação de mundos e criação em geral. Então, você quer Sim. começar? É, peraí, só, só é, refazendo a pergunta, ela, ela perguntou por que, que algumas pessoas têm habilidades e outras não? É, por que algumas pessoas falavam que viam mestres ascensionados, é, outras pessoas, por exemplo, eu conseguia ver a aura, das uh -huh. pessoas e ela não... É, uhum. Por que ela conseguia tipo Imaginar, eu conseguia criar Tudo que eu queria e ela não Entendeu? Sim. Então se isso era uma coisa Que era é, tipo assim, Alguns vieram como dons para isso uhum. Entendeu? tipo Se assim, era alguma coisa que, que poderia ser desenvolvida Ou não? Sim. Tipo assim, ah, eu nasci e nasci, não vejo nada para tá. mim não tá me deu um inferno, é isso tá. né? Sabe? Olha, ou não? Tá. Todo, mundo, todo mundo tem As suas capacidades, suas habilidades Isso não é exclusivo Sim. De uma pessoa, de uma raça Não é exclusividade de nada Só que tem sim. o seguinte Nós estamos aqui na separação Então nós viemos aqui para experienciar a, a vida que a gente leva Então cada um tem o seu pacotinho de informação que vai experienciar De acordo com aquilo que a pessoa assimila Porque poder sim. de criação todos temos todos temos. felicidade todos temos Porém a informação, aquele pacotinho de informação, quando você nasce, você já tem aquela, aquela informaçãozinha lá dentro de você, aquilo dali se desenvolve. Então, essa é a diferença, essa é a diferença, Sim. entendeu? Mas criar, criar e habilidade Todos todo criam. mundo tem, todo mundo tem. Sim. O, o diferente é, é isso, é a, a informação que você tem dentro de você. É isso que Sim. vai fazer a diferença de forma que você assimile entendeu? É, é, é, é a essa, mesma gente? questão do que a gente fala, por exemplo, é, nós, nós duas aqui, nós não uhum. temos uma verdade, nós não temos nada para ensinar para os nossos Sim. seguidores, para as pessoas que estão assistindo. Nós Sim, é não aqui, não somos professoras, não somos professores. Uhum. Por quê? De maneira Porque nenhuma. a gente não consegue ensinar nada. O que acontece? Na biblioteca do ser, a biblioteca do seu ser, ou seja, o ser é o que eu sou, esse ser aqui. Né? então existe uma Sim. biblioteca aí do seu ser que a biblioteca do seu ser contém certas facilidades certos medos certas coisas por quê porque você já teve uma linha aí de vida então assim esse essa corpo fernanda freitas aqui tá, primeira vez mas já vem de uhum. outras de outras Sim. linhas imagina meu pai minha mãe todo mundo que vieram antes quantas pessoas vieram antes com várias crenças, medo, participado de guerra, tararã, uhum. saúde, e tudo mais. Então, a gente tem aquele, aquele, aquela fitazinha gravada ali dentro. E aí, o que, que acontece? Dentro do que eu consigo evoluir, por isso que a gente fala a questão de ah, você tem que pegar o seu, seu mundinho aí e revirar para encontrar o que, que você tem lá dentro que Sim. sintetiza, né? O que, que a gente está uhum. falando aqui, que sintetiza com você. Ou você falar, eu... Quero mudar, quero aprender. Então, é, a questão de soltar aquela bagagem e falar, olha, mamãe, papai, familiares, ancestrais, uhum. vocês, isso veio de vocês, mas agora eu quero ser o um nada aqui, quero aprender. E aí começar Sim. a testar, né? Mas uhum. aí a questão de, por exemplo, por que, que eu acredito? É, por que, que eu coloco sempre essa busca fora? Então, assim, qual uhum. que é a nossa qual que é o motivo que Sim. eu. Fico buscando ali numa meditação ver um mestre ascensionado, ver um anjo, achar uma resposta. É, por que, que eu fico ali? Qual que é o assim, só para a gente analisar o não e o sim das sim. coisas? Por que, que seria sim. ideal ou seria necessário para ela que perguntou? Por que, que ela quer, quer ou queria ver alguma coisa? Ou seja, isso seria um meio de facilitar a vida dela? Ela acha que, por exemplo, ah, se eu ver algum anjo ou se eu, por exemplo, tiver uma resposta, vai salvar a minha vida. Do nada, vai cair a resposta, ou ele vai vir até mim e falar olha, faz isso, isso isso que você vai mudar o mundo. Então, uhum. assim, sabe, é a questão de entender qual que é a, pergunta, a pergunta base de todo ser humano. Por que, que eu uhum. vou lá deitar ou entrar na meditação ou fazer qualquer coisa para encontrar alguém que vai fazer alguma coisa por mim? sim, né? sim. Então, isso nessa ilusão né, que a gente cria Nessa ilusão de que ah, tem, tem alguma coisa Por que a vida da Fernanda é mais fácil do que a minha? Deve ter alguém que contou algum segredinho pra ela Eu preciso encontrar com esse moço lá de outra dimensão Com esse Deus é, As pessoas uhum. lá E Deus me tocou E eu fui lá e fiz e deu certo Então uhum. em, encaixando aí na questão de Existe uhum. alguma coisa fora, entendeu? Ou é alguma busca uhum. que eu fico aqui Pra tirar da minha responsabilidade desse, do peso das minhas costas. Sim, sim. É, então, muito se fala é, aquela, aquelas famosas frases, né? Assim dentro como fora, assim abaixo sim. como acima, assim acima como abaixo, enfim. São as leis de, de Hermes e de né? Então, e muito se parar. fala nisso, porém, vivenciá-lo realmente, saber que é assim que funciona, é. é, é não é a parte pra, mais, pra mais todo difícil. mundo. É, porque... Você olhar para a sua realidade e você percebê-la como sendo uma criação sua, né? Se é assim dentro Sim. como fora, obviamente é um, estamos falando do quê? Do espelhamento quântico, olhando para a física, né? Para a ciência. Que é a física quântica até então é a que mais se explica, né? Sobre o universo holográfico, realidades paralelas, criação da realidade que a mente cria... O poder do subconsciente, tudo isso é explicado pela, pela física quântica, pela né? Música, então é algo que pode ser explicado dentro da ciência. É uma ciência à parte, né? Digamos assim, sim. mas não deixa de ser. E tem muita gente conceituada que está nesse meio, e inclusive é, eu já citei aqui alguma vez o Tom Campbell, que trabalhou na NASA, que é um cientista, é, ex-programador, é, é, físico sim. nuclear. Enfim, são pessoas de alto escalão, né? Então, assim, é, se, se você começar a perceber a sua realidade E tentar assimilar com o que você te, tem dentro de si Fica muito mais fácil, muito mais fácil Então, é, primeiro de tudo, você tem que é, saber que Tudo isso aqui é uma realidade criada por você Então, tudo que você experiencia foi criado por você — Ah, mas eu experienciei coisas desde pequena. Ok, aconteceu comigo também. Mas lembra como eu é. falei lá no início? Cada um vem com um pacotinho de informação, cada um vai experienciar aquilo que, que criou para experienciar, mesmo sendo desde a infância, entendeu? Sim. Então é, é basicamente isso, respondendo a, novamente a, o que a menina perguntou sobre habilidades e tudo mais, tudo isso tem, mas cada um vem com um pacotinho de informação para você poder experienciar que, obviamente... E você mudar, pode, né? Você pode mudar. Ele, ele, então, o é, mais importante é essa, né? Sim, porque obviamente. É o que bate o que não bate. É, e isso daí a gente sabe que muda constantemente. Sim. Constantemente. Mas quando você nasce... Sabe aquela coisa quando você fala assim... É, muito você fala, é, no, principalmente no meio espiritualista, fala-se assim... É, ah, eu escolhi a minha família. Você escolheu Sim. a sua família. Você escolheu o seu nome. Você escolheu o seu pai. Então, você também escolheu a informação que você tinha para viver aqui. Mas você muda, entendeu? Com Sim, essa é a, maior, a melhor resposta. É, você pode mudar tudo que você quiser. Sim. E, por com exemplo, certeza. a questão de falar para mim: Ah, eu quero, eu quero ver a aura do fulano. Ah, eu quero encontrar o um mestre ascensionado. Então, assim, para responder na questão, eu, Fernanda, por que, que eu queria ter essas habilidades paranormais? Por que, que eu queria ter esse tipo de coisa na minha vida? Então, uhum. lá, eu não sabia quem eu, quem eu era, não sei quem eu sou, tô cheia de problemas. E eu acho uhum. que alguém de fora tá me fazendo algum mal, ou então eu preciso uhum. desse povo aí superior para cuidar da minha vida, porque eu não dou conta. Que seja Deus, que seja qualquer coisa, o santo ali do quadro, qualquer uhum. coisa. Então eu pego e de novo escapo de mim. De novo eu falo, Deus é responsável pela minha dor. Ai, o, o ai, fulano ali, o mestre, o assim, falou para mim não fazer essa escolha. Ou seja, de novo... Por que, que é que eu estava buscando alguém para me direcionar? Porque eu falava, eu sou nada e tem alguém melhor do que eu. Então, Sim. de novo, a questão que a gente fala, você não precisa de nada disso. Isso tudo é uma ilusão. Então, o que, que acontece? Eu entrava em meditação, ficava lá cinco horas, não via nada, não sentia nada, é, não acontecia nada. E, de repente, o é, a, a, meu próprio ser falava, ah, vou agir, vou mandar mensagem, ou seja... Então, depois uhum. de tudo que aconteceu, de tudo que eu passei, de cinco anos aí de quedas, e levanto, e cai, e busca santo, e busca rei, que busca um bando, e busca espiritismo, e busca Deus, eu descobri que aquele desejo meu de ver um Deus, de ver alguma coisa na pessoa, de ver uma energia ali, você vê. Você, eu Sim. criei. criei que o, o arcanjo, Micael Mikael, estava do meu lado o tempo inteiro. assim, arrepiado quando eu falava, oh, agora ele chegou. Olha o vento, olha o vento uhum. da mudança. Só que isso era um poder que eu tava dando para algo fora de mim E quando eu descobri Sim. que eu estou aqui Fernanda, corpo, alma e tudo mais Eu preciso solucionar aqui o meu dia a dia, a minha vida eu Quero viver bem, quero viver feliz Então, o que, que eu posso fazer agora? Agir, ação Sim. O que, que eu posso fazer? Quem eu sou? Se eu sei que eu posso viver o meu sonho, que eu gosto de fazer Não interessa se a Pri tá é, lá no reiki dela lá, sei lá mas o que eu descobri é que todas as pessoas, a maioria dessas pessoas que eu conversei também depois, elas estavam fazendo essas técnicas, tudo isso, essa busca fora, para responder alguma coisa que elas não tinham coragem de assumir a responsabilidade. responsabilidade. Então, a partir do momento que você entende a sua mente, entende a sua mamãe, seu papai, e vê que você, quando criancinha, acreditava nisso, acreditava que dinheiro andava em árvore, acreditava Sim. que atravessar a rua sem olhar é perigoso, todos uhum. os mínimos detalhes, as mínimas vírgulas... Quando você sabe isso, você sabe que não tem ninguém lá fora que teve poder Sim. na sua vida. Sim. Não teve deusinho, não teve é, budinha, não teve ninguém que definiu o seu sofrimento ou a sua felicidade. Sim. Tudo foi você que acreditou. Sim. Então, aí você sai. Daí não tem mais nada que você ficar lá deitado, viajando. Ah, quer ficar ali, gosta das músicas do reiki, gosto do mantrinha? Gosto. Então fica lá. Ah, então Sim. só de você pensar que alguém tá curado, já tá curado. Explica o reiki. Explica o uma coisa dos que Ele fala, vós sois deuses. Então, caso, uh -huh. o menino fala assim, olha, minha mãe tá doente. Eu falo, não, não tá. Eu colapsei, eu criei a mãe dele. Sam, se uh -huh. ele acreditou, a mãe dele tá curada. Agora, Sim. se ele não acreditou, a mãe dele continua doente. Então, assim, eu eliminei todas as cascas. Cheguei e falei, tá, Fernanda Sim. tá aqui, tá sofrendo por isso, por isso, porque ela quis, porque ela queria isso, isso e aquilo. E ela criou uma ilusão fora dela. Mesma coisa relacionamentos, casamentos, qualquer coisa buscar uhum. um relacionamento que o cara fizesse é, tudo por mim, que alguém fizesse tudo por mim. Entendeu? Sim. Então, nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu estou criando aquela situação, estou criando uma situação que alguém de fora é responsável por me fazer feliz. Sim. Que seja quem for, né? Que seja Deus, Sim. que seja o Buda ou a Priscila, ou qualquer pessoa. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade de sua vida e fala: Quem sou eu? Então agora eu vou pra dentro, fecha os olhos ali. Vai para verticalidade, para o zero e fica vendo ali. Ah, passou um pensamento, nossa, é, pegou, sai na rua 10 horas da noite, tá? Eu vi ali, olha, eu acredito que é, que é. E pronto, gente. Assumiu ali quem você é, reprogramou isso, foi lá, viveu seus medos. Não tem, não tem nada mais que buscar, não tem outra dimensão que vai passar uma mensagem para você. Não sim, tem nada disso. É, é a gente está aqui, né? tá aqui para experienciar, né? Então Sim. assim, é, se estamos aqui né para experienciar Temos essa vida, aqui. esse cotidiano nosso que a gente tem, a gente tem que se realizar aqui e a gente tem que viver isso aqui, porque nessa busca... O máximo, eu... né? Máximo, fiquei, o máximo e maravilhosamente, o melhor Sim. possível. A, a, a realidade é para ser experienciada da melhor maneira possível, daquilo que Sim. você quer, daquilo que você almeja. Cada um tem os, seu, os seus sonhos, né? E eu acho que é, essa busca desenfreada... Eu passei por isso, né? Passei sim. muito por isso de é, fazer vários cursos, ler vários livros. Ficar buscando isso técnica foi... para ver se facilitava, né? Sei lá. Isso, isso foi também. bom por um, por um motivo. Eu acho que é bom, sim, que todo mundo passe por isso. Porque chega num ponto que você expande a consciência se você não pegar aquilo como verdade única e absoluta, tá, gente? Sim, se você será, paga, né? ler vários livros... E tipo assim, se você não pegar aquilo dali e falar assim Não, é isso aqui, é essa verdade aqui é Aquilo dali você tra trazer para si e falar assim É essa crença que eu acredito, não sei o quê Se você fizer isso, você se limitou Porque Sim. a verdade é uma terra sem caminho O Krishna Krishnamurti já falava Sim. isso Então se você levar os livros, se você fizer vários cursos, é ótimo Você está expandindo sua consciência Agora, vendo por tipo, vários vendo, ângulos, né? Igual a gente vendo tipo, por ar... exatamente. Blocos. Você tem que ficar lá, lá do topo, assim, enxergando aquilo, tudo isso ali, e assimilando com a sua inteligência superior do que se trata tudo aquilo, do que se tratam Sim. as minhas experiências, né? Essas experiências que eu tenho, é... como elas são criadas, né? São criadas por mim, por algo externo. Que... Como é que é que funciona isso daqui, esse mecanismo de realidade? Isso era o que passava pela minha cabeça o tempo todo o tempo todo. Sim. Porque, por exemplo, eu, eu me questionava, eu era da igreja evangélica, então eu questionava que todo mundo que estava ali dentro da igreja evangélica via anjos, falava em línguas, não sei o e, e, e eu questionava, tipo assim, é, eu via uma pessoa é, que era minha vizinha, que era macumbeira, né? Então eu falava é. assim, por que que a, a minha mãe, por exemplo, que é evangélica, nunca pegou um santo tipo assim eu era criança Sim. gente mas passava pela minha cabeça essas coisas era um terreiro de macumba que tinha do lado da minha casa Sim. eu via lá todo mundo é, é, possuído sei lá como eu posso falar como eu posso todo mundo é isso. canalizado né ali, é sereno, então eu, eu questionava isso eu tinha eu tinha sete anos eu falava assim por que, que a minha mãe só vê anjo e ela ali vê o e vê o, sei lá o que que ela via né então eu questionava por que porque estava dentro da criança dela Estava dentro da crença é da minha mãe, dela, então ela estava limitada aquilo dali Então por isso que é Sim. importante a gente ver por todos os anos Porque vendo por todos os anos a gente vai entender como, como é o um mecanismo da nossa mente E como a gente está criando o tempo todo a nossa realidade E que pode criar o que e, quiser, né? Que pode e, criar e, como, e, e, além, e além disso, como a gente foge o tempo todo da nossa realidade Isso é, isso é, é o é fator questão. principal para mim Sim. Porque essa busca desenfreada, embora ela tenha um ponto muito positivo, que foi a, realmente a, eu expandi bastante, mas como, como mas não a gente precisava, está no mundo né, uau... Agora hoje, Falando é. da verdade, por exemplo, às vezes você vai perder mais tempo, porque uma pessoa que sonha, ela vai estar fazendo um sonho após o outro. Então, ó, um sonho, o meu sonho é esse, eu estou agindo pelo meu sonho. Então, a pessoa que está lá perdida em várias filosofias, Sim. ela está deixando de viver a presença dela, está deixando Sim. de viver o sonho dela, que é o que ela agora. E Sim, aí a gente é o que fica eu... vivendo o sonho de alguém que falou que é o, o rei é. que alguém criou uma técnica e você nunca nada. De novo, é, você nunca nada. Você é. tá seguindo o sonho de alguém. Então, alguém você criou o um reiki ou uma técnica, foi o sonho, é o sonho dele, você tá lá vivendo Sim. o sonho dele. Né? Com certeza. E, então, assim, é uma coisa que o Hélio fala muito, que eu concordo plenamente, é. Aqui agora tá tudo acontecendo. Aqui Sim. agora é onde você tem que estar. Então, se você tiver Sim. esse aqui agora. Não tem fugir. Você é o tá fator fundamental, seu. né? É a, é a, é a volta à fonte, é o, o fundamento da sua Sim. vida. Você Sim. se redescobrir, encontrar você em si, si mesmo. Desde que você faça isso, você vai ver que não tem um remédio fora. Então Sim. você, o mundo não é o mundo das causas assim, dos efeitos. É. A causa está lá dentro. Sim. Então a toda hora aí... você pega uma técnica nova e abafa ali dentro. Não resolveu, você está só afastando é. cada vez mais da solução Então, então vai eu, eu afastando van, né? Então vai afastando E aí como vai eu estava falando é, Como a gente está no mundo dual né, O ponto positivo foi esse eu, eu expandi bastante realmente Mas o ponto negativo foi que eu estava sempre Eu estava sempre vendo o externo e não olhando para dentro O ser estava lá, escondido Até que tudo começou a acontecer na minha vida eu comecei a ter algumas experiências que Sim. foi... Eu mesmo, falando para mim mesmo, olha, se volta para o ser, se volta para o ser, entendeu? Sim. É, que é, é, é o final de tudo é isso, o início e o final, que na verdade não existe nem início nem fim, né? Já é tudo uma Sim. coisa só. Mas é o ser sem nascimento, entendeu? Sim. É, o, o, a, o final da busca é você chegar no ser. Agora, Sim. quem quem no, no início, da. assim, início, gente, que eu digo aqui no, no mundo da separação, tá? — Mas quem, quem já se descobriu no ser, já desde novo, sei lá, de repente pelos, através dos pais, através de algum, algum amigo e tal... Gente, isso é fabuloso. Isso é Sim. fabuloso. Entendeu? Eu só fui entender realmente o que era o ser, o que era o eu sou de alguns anos para cá, de cinco, de é, seis então, anos para cá. — É, então. E aí, por exemplo, você. Você agora para sua filha, né? Você, a sua filha já está vivendo em um cenário totalmente diferente. Desse ponto de partida para ela, para frente Ela já vai começar a viver o sonho dela Que o sonho dela já é a evolução do nosso E aí ah, a, a humanidade caminha Então essa sim. é a ideia Então cada ser em si Tem uma essência pronta Para não bater caminho com ninguém Então não teria concorrência Não, igual eu falo do Waze Não teria ninguém seguindo o mesmo estrada do outro Por quê? Porque daí você se conheceria Você viveria sim. o seu sonho inteiro Você não se venderia para nada E a humanidade está caminhando para isso para viver Sim. o sonho. Então, cada Sim. ser em si, por exemplo, estamos estacionados, gente. Se for olhar, a tecnologia desenvolveu, mas o, o, o, o ser em si está um caco. Está todo Sim. mundo podre, todo mundo cansado de religião, de política, de qualquer coisa fora. Né? Então, assim é o momento de todo mundo se redescobrir, falar ah, o que eu gosto de fazer, o que realmente é o meu sonho. Vou, vou agir cada segundo do meu momento, do meu dia, em relação a mim. Sabe? Sim. Deixar a empresa do fulano, a ideia da Fernanda, a ideia da Por isso que a gente diz. A gente não está aqui ensinando. Estamos apenas compartilhando com vocês é. parte de que vocês vão para dentro e vão se achar. Então, o caminho que vocês vão se encontrar pode ser totalmente diferente e não tem nada nós não temos nada a ver com isso. Se você concorda ou discorda, Sim. tá tudo certo. Não tem que seguir nada, não tem que mudar nada. Tá feliz? Acha que é assim? Faz! Sabe, então assim, Sim. aqui a única dica, a, o único caminho que a gente instrui é tá dentro, volta pra dentro, observe seus pensamentos e sentimentos porque os seus pensamentos e sentimentos de agora vão criar você às vezes vai se perder na questão do tempo que é a questão que, eu, que a gente já falou no, na, na live anterior se vocês não viram, vai lá no YouTube e assista que é exatamente isso, você cria a sua realidade todo momento, a cada segundo então a cada vez que você vai colocando isso pra frente vai adiando essa autodescoberta mais coisas inconscientes estão sendo criadas, ao invés de você estar criando a vida perfeita que você quer, a vida que você gosta, as aventuras que você poderia viver, porque é para isso que você está aqui, para se Sim. descobrir. Né? Então, assim, um minuto a mais que você continua no, no sono hipnótico, continua reclamando, continua vivendo uma vida de deixa acontecer, você está perdendo seu tempo. Sim. Ou buscando alguma religião, buscando um governo, buscando que alguém vai trazer a sementinha que vai, vai jorrar dinheiro na sua casa. Isso não vai acontecer. Então, Sim. você senta e fica esperando sentada. Então, assim, Sim. a questão da gente falar até que a espiritualidade é que tudo é culpa por causa disso. Sim. Exatamente por causa disso. Porque tudo que você está buscando... Eu vivi é isso, haver, né? né? Eu vivi né? isso. Você viveu isso. Eu isso é isso. isso. isso Eu acho que a maioria perca de A tempo, maioria né? vive isso. É, é a questão essa... é que um extraterrestre quer é que alguma coisa fora de mim, tá. Descobri que tem alguma coisa. E aí, o que vai mudar na minha vida? Por que, é que a gente está o... lá naquele futuro? A gente está projetando um futuro. Sim. Ah, então, se baixar o extraterrestre, o que ele vai mudar? Você acha que ele vai colocar você na nave e vai levar embora? Vai salvar a sua merda de vida? Não vai. sim é, sim. é, é essa a ilusão? Sim. Ah, eu tô esperando um Deus que vai me arrebatar. Vai me uh -huh. levar para o paraíso. O paraíso é aqui. Aqui é o paraíso. Crie sim. o seu paraíso. sim Crie Faça o seu a sua parte, né? é o que, né? que eu falo o que você faz hoje que vai beneficiar a humanidade todo dia né sim é, o que está que eu... te fazendo tão feliz que você tem prazer em compartilhar e, e que vai vai vai ter sensação dos outros eu acho que assim a maioria das pessoas estão tá muito preocupada em estar tá no meio da massa então isso aqui que a gente está fazendo esse tipo de diálogo às vezes se torna ofensivo para muita gente né sim. mas eu, eu não eu não tenho intenção nenhuma e nem preciso da aprovação das pessoas de falar não tem que ser calma, tem que ser querida, tem que deixar uhum. a galera sonhar, fazer as coisinhas. Pode fazer, sim. não tem ninguém falando que não pode fazer. Só que é um, é, um, é um atalho que você pode ter na sua vida de amanhã ou agora. Você falar tá, e aí o que, que eu sinto, o que, que eu penso, por que, que o dinheiro tá difícil na minha vida, quem que eu tô doente, onde foi que eu aprendi, sim, por que foi onde foi que eu esqueci de me empoderar, onde é que eu deixei de acreditar em mim. A partir do momento que você acredita em você, você está dando a força para alguém. A partir do momento que você elogia alguém, você está se colocando aonde? Debaixo da, daquela pessoa. Sim. De novo, Sim, é. você colocou o seu poder para fora de você. Então, é. o poder é, é seu. Seja quem você é. Acredite em vocês. Todo mundo tem alguma coisa. Que seja catar lixo. Gosta? É seu sonho? Vai lá. Às vezes você vai achar uma moeda, um, um tesouro, não sei. Mas faz. Não interessa o que o vizinho está comprando, está deixando de comprar. Hum, Gente... Vida do outro é sempre uma ilusão também. Todas Sim. as vidas alheias. Olhar pra minha vida e achar que a minha vida vai encaixar na sua, a minha vida é perfeita pra mim. Isso. Mas pra você talvez seria um lixo. Seria uma Sim. merda. Sim. Então, gente, vive esse mundinho. Vive esse euzão que vocês são. Cada pessoa é um eu perfeito. Tira todas as cascas. Tira quem não gostou de você. Quem mandou você mudar a cor do cabelo. Quem mandou você alisar o cabelo. vive para você, né? O cabelo. Olha lá naquele espelho e fala, o que, que eu amo em mim? O que, que eu não gosto? O que, que eu não gosto que eu posso mudar? Ah, eu vou fazer academia? É pra mim. É pra me sentir bem, ou é pra galera ficar vendo. Eu, é. aí, eu vivi uma vida que eu postava mais do que vivia. Eu, as uh -huh. pessoas eram mais felizes do que eu. O pessoal é. via as fotos e ficava mais feliz de eu estar nos lugares do que eu mesma. É. Gente, esse é o momento de vocês viver o sonho de vocês. O sonho tá acontecendo aqui agora. É a ação é. que você dá porque que você quer. Né? É. Então, a ilusão da mente, essas coisas aí, eu vivi tudo isso, gente. Sim. Eu vivi uma ilusão de tudo, de tudo que vocês pensavam, de, de que tinha algum anjo que ia descer, eu estava na igreja, eu, eu falei em línguas estranhas porque eu queria, então o seu foco, quero falar em línguas estranhas, você vai falar. Vai Tem, arrumar sim. um varangulejo lá e vai sair. Ah, eu quero ver um mestre adicionado. Eu sentia a presença, fazia integração ali, sentia a presença, porque você estava ali por uma intenção. Uhum. Então a mesma coisa na sua vida. Qual que é a sua intenção? A intenção é ter 10 mil reais amanhã. Vamos pra ação. Não vai acontecer? Sim. Vai. Vai. Acontecer. Sim, claro. Vai. Vai. Vai. Então, gente, é muito perfeito esse caminho. É muito lindo. O caminho de vocês conhecer é o melhor caminho. Sem ilusão de mente, é, sem criar planeta. Eu criei planeta. Eu ficava imaginando, estava lá no planeta e eu falava pro meu aluno, ó, oh, aí você vai imaginar que você fazia integração. Você vai imaginar, você vai chegar lá, você vai encontrar alguém do lado esquerdo com alguma coisa azul e ele vai te encaminhar para você fazer uma cura lá no outro lado. A pessoa enxergou exatamente o que eu descrevi. Então, assim, gente, a nossa mente é poderosa. E tem gente, tem aluno meu que tá morando até hoje lá no planeta que eu criei. Eu criei um planeta, coloquei nome. E aí ela fala, nossa, lá no planeta eu me sinto... Ela achou aquele refúgio, tá tudo bem, fica é. lá. Mas e aí, esse corpão que tá aqui, essa, essa vida aqui, sim. esse universo que você precisa. Ah, estamos aqui para ter o melhor em tudo, né? para ter é, o isso top é. de tudo. Ninguém tá aqui para ser coitado, pra ter um, não ter mais dinheiro, porque a religião falou que se tiver dinheiro não vai pro, pro céu. Então, gente, né? Isso aí tudo colocou a gente para buscar alguma coisa fora. Sim, e sim. E aí, Will, tá né? Sim. E é... bom, chegar nesse ponto assim de perceber. É, exige você ter passado por muitas situações, muito sofrimento. Tá, não é, não é tipo assim, ops, é, percebi que eu crio, não é bem assim. Não você passa Sim. muitas vezes, você chega lá no limbo. Que foi o meu caso. A Fernanda chegou no fundo do poço e eu deu eu faço no fundo até cair a ficha, porque. Assim, é, a gente não quer se autorresponsabilizar por nada, entendeu? A gente não quer ter essa responsabilidade Aí o, o Renan perguntou aqui, acho que é Renan Sim, eu vi é, Então se significa que somos responsáveis pela nossa vida atual? Sim, atual, passado, futuro, tudo Tudo, tudo no agora e pela entendeu? que vai vir também entendeu? Se você muda se você, se você muda no agora, você está mudando passado e futuro Entendeu? Tudo acontece aqui tudo no tá agora organizando, né? É, nós somos responsáveis sim, nós somos responsáveis, inclusive, se, se o outro, se você briga com o outro, se o outro demo demonstra uma impaciência com você, na verdade você está projetando nele. Porque quando a gente sim. fala assim, você cria a realidade, veja bem, a consciência é como se a realidade fosse um espelho da consciência. É um espelho. Então, esse negócio de lei da atração, no, no fundo, no fundo é só um espelhamento quântico que existe. Sim. Entendeu? Existem as leis Frequência, vibração, não sei o São camadas, você pode falar Tanto o espelhamento quântico Ou você pode separar tudo bonitinho E falar frequência, vibração, energia e tal E falar de lei da atração Mas na verdade no, é, existe um campo Que é de atração, repulsão Mas é, de atração e... Tá certo, né? Repulsão Mas tudo é, não passa de um espelhamento Se você quiser Sim. resumir facilitar Porque muitas vezes todo mundo se prende a, a, a campo, eletromagnético, não sei o que, não sei o que lá E fica perdido Porque se, se tivessem coisas mais fáceis para serem ditas De forma que a pessoa compreenda melhor É só tipo é, então, assim, como, é como eu estou me, me sentindo hoje? Né? É exatamente o que isso é, é tipo você assim, como hoje? eu estou me sentindo hoje? Eu estou super irritada E olha a sua volta, o que está que acontecendo na sua volta? Bom, é um espelho É um espelho De repente, é, a tua mãe te manda uma mensagem fazendo uma grosseria de repente você briga com a sua irmã. De repente chegou uma conta duplicada para você. De repente você não estava prevendo que ia chegar aquele valor do cartão de crédito. Chegou duas vezes mais. Mas e a aí? questão é que aí, nessa aí, a pessoa criou lá atrás. Então, por exemplo, às vezes ela foi lá comprar um negócio nosso esse mês meu cartão vai vir um absurdo. esqueceu. Esqueceu. Ah, sim. De repente... Intenciona o tempo todo. Intenciona o é. tempo todo. Mas o tempo todo a gente pode mudar, o tempo todo a gente está em constante mudança, né? E é... é isso que importa, né? É, é, dizem que são nanosegundos, então é uma questão que a gente não realmente não percebe Mas a gente está intencionando o tempo todo, de acordo com aquilo que a gente está sentindo lá dentro, entendeu? Sim. De acordo com o nosso pacote de informações, tudo isso é o que vai contar Então, é, por exemplo, você falou, sou responsável pela minha vida atual, ok, estou doente... Olha para dentro de si. Você vai buscar a solução lá. Não tem solução vinda de fora. Através Sim. da sua crença, você vai achar que a solução é o um remédio. Tudo bem, você toma o um remédio. Vai solucionar. Por que vai solucionar? Porque você acreditou no remédio. Tem. No fundo Mas aí no se corpo, você afundar né, dentro, você vai ver o quê? Se você afundar, você, apundar, exemplo, você doença, vai doença. lá dentro de si e vai ver se tem alguma voltando, coisa né? ali relacionada. Entendeu? É, eu, Sempre. por exemplo. O um exemplo claro da doença. Você, eu. Eu era pequeninha. E aí eu queria a atenção da minha mãe. Então, o que, que o que que eu, meu subconsciente eu falava? Não, quando eu tô doente, minha mãe tá aqui, do meu ladinho. Então, a gente cresce sem colocar a tampa nessa situação. Tipo assim, não, eu cresci, eu não preciso ficar doente pra coitada até dó de mim. Eu conheci paciente que entrou em, em depressão e câncer, porque no subconsciente dela tava assim, eu vou ficar doente, aquele vagabundo que me largou, vai ficar com consciência pesada, se que eu tô com câncer. Olha só ela criou sim. um câncer para um ex-namorado que abandonou ela se sentir culpado eu vou me matar por causa do para fazer com que alguém talvez se sinta sim. mal e, olha só e, sim e assim a gente vai criando a nossa vida gente com modelos Senhora. mentais com aquilo que a gente é, é é tão assim louco isso e na verdade já não é loucura né uma coisa bem sensata até né? porque se a gente está ah. se conhecendo se a gente está aqui se conhecendo, então toda a nossa volta ela vai mostrar sempre o quê? Vai mostrar aquilo que a você. gente quer. É. Vai mostrar só você. Então assim, é, é importante perdoar? É importante perdoar, mas saiba que você está pedindo perdão para você mesmo. Sim. Saiba que o outro funciona como uma espécie de espelho para você mesmo. Então o aprendizado aqui é constante. O aprendizado Sim. é constante. E a gente é, resolveu fazer essa live hoje para falar um pouco sobre essa questão de fuga, porque a gente foge da gente mesmo. A gente foge do, a, a, a vida. Somos nós, Sim. gente. A gente tá aqui, a gente não tá aqui para ficar viajando no astral, não. A gente tá aqui para se realizar na matéria. Então, Sim. assim, que que adianta eu viajar o astral pra, pra, e, e não perdoar minha mãe, não perdoar meu pai? Isso não faz sentido. É, então, tá, assim, tá, a minha tá experiência de aqui, vida, vamos tá, lá na caveira e outra mão querendo subir para o céu. Tipo assim, deixa eu fugir do, do negócio que você vai ter que viver ali. Então, é. lá, tudo bem, quero ficar meditaçãozinha, quero ficar ali no mundinho astral, fica lá. A que você voltar, vai ter que pagar a conta, entendeu? Sim. Então, é uma fuga do, de uma coisa que, né, que não sim, justifica. Sim, sim. E, e é isso. a gente as, Muitas vezes a gente cria é, um mestre ascensionado, alguma coisa assim que... É mais uma fuga, se a gente parar para analisar. É mais uma fuga, é sempre assim: a gente querer dar poder para o outro, para a gente fugir das nossas frustrações, Porque não fugir dos nossos você, medos, né? não fugir dos nossos isso. anseios, fugir da, da nossa doença, fugir da nossa psicologia fragmentada. A gente foge, entendeu? E, e até para é, a até ficha... por não saber, né, Pri? Hoje a gente está aqui para abrir a mente das pessoas e falar: olha. Agora você sabe que você é Deus e que você quer é a sua realidade. Então, às vezes, até aqui, você nem sabia que isso existia, tá tudo bem. Então, você achava que tinha que ter um Deus, você tinha que pedir lá a ajuda dele, né? Então, Sim. assim, igual a gente estava falando, a gente não existe só isso aqui. Beleza, mas Sim. se você acreditar, a gente acreditou, eu acreditei, eu era evangélico, eu acreditava que um Deus estava lá e ele decidia o que, que, eu, que eu ia ter na minha vida. Uhum. Então, tudo pronto, ele decidia tudo. Então, se Deus quiser, vai, se Deus não quiser, não vai. Só que agora vocês Sim. estão aqui sabendo. Vocês estão sabendo Sim. que vocês estão, que vocês acreditam. Então, até tem uma frase interessante aqui, ó, que é o seguinte, obrigar-se a acreditar é realmente maior do que acreditar. Então, por exemplo, você Sim. obriga a acreditar no, no que a gente está falando. É o um descondicionamento. Tá é, é um disfuncionamento. A menina falou que é assim, então a partir de agora eu vou olhar o que eu estou pensando. Ah, pensei no. xinguei alguém no trânsito. Meu, tá errado. Já, já viu, não precisa. Não Sim. precisa fazer mais. Você não vai fazer mais. Só de você ver que você pensou aquilo, você sabe. — é, um, tiver... é meia hora, né? — É, meia se você ganhar você consciência, fizer isso. vocês vão ver que o mundo não está não tá contra vocês. — Sim, tá sim. Tudo aqui dentro, é uma questão de conscientização. Para... É uma questão de conscientização muito grande. E, e isso daí é o que realmente vai transformar, é o que realmente vai fazer toda a diferença. Tem então, isso. assim, gente, é... toda essa realidade aqui que a gente experiencia, muitos cientistas chamam de realidade virtual, é, o Elon Musk fala que é um videogame do, do, do nosso eu do futuro É uma realidade holográfica O Tom Campbell fala muito sobre isso é, é, Eu poderia citar inúmeros cientistas que falam Inclusive lá no hinduísmo, na, na última live que a gente fez Eu li no livro do Eckhart Tolle Que no hinduísmo ele já chamava essa nossa realidade aqui de realidade virtual Uma espécie de Sim, realidade Sim, mas é, é, é igual a a gente tem que Lila. explicar para eles Olha só, o que é holografia? O que é holografia? Obviamente ah, vem naquela vem época era Nessa do jeito aqui. deles, eles tentaram explicar do jeito deles, mas no livro do Sim. Eckhart Tolle ele coloca como eles chamavam como uma espécie de realidade holográfica que ele chamava denominada Então, o nome mas de... eu vou falar também muitas saber o que é holograma ainda Então, por exemplo, o holograma, Sim. como ele funciona? Como seu celular funciona? Como a imagem está chegando para você agora de uma conexão que alguém está fazendo? Gente, tudo onda, frequência, Sim. Né? Sim. Então, o que que é holografia? É, você, você envia uma frequência e essa frequência tem um codificador lá que codifica e transforma aquilo em visual, para os seus Sim. olhos conseguirem captar. Então, a mesma coisa acontece dentro de vocês. Vocês têm uma energia, uma frequência que está ali, que são pensamentos, sentimentos, ou seja, a gente fala que é o invisível que domina a nossa vida. Então, o que é invisível? Penso, sinto, é, tudo, tudo isso. E aí, onde que é que está acontecendo isso? Está vindo de lá. Tá vindo, tá vindo de, de lá. Consciente aí desse desse invisível que a gente não presta atenção e quando a Sim. gente vê, é ele que cria. E aí? Sim. Né? E aí então, que você precisa exemplo, descondicionar a sua mente para começar. É isso, você né? precisa descondicionar, porque quando você Pensou começar a descondicionar, eu. você vai ver que você tava sob efeito de hipnose. Sim. Aí é que tá a a, Aí é que tá a a, a sacada. Você tem que Sim. Quando você perceber, gente, Preste atenção no que eu vou falar. Quando você perceber que você é um robô, você vai estar começando a despertar. É profundo tá com isso. com medo, né? Tá com eu me, medo, eu me eu vi, eu vi, vi como com robô. Medo. Sabe por, por quê? Medo. Porque eu olhava o comercial do McDonald's, eu, eu, eu, eu olhava o comercial do McDonald's, acabava sei lá o que, que eu tava vendo. Eu tô dando um exemplo, tá? Acabava o comercial do McDonald's, a, é, eu desligava a TV, o que, que eu fazia? Ia comprar o McDonald's. Ia McDonald's. O que, que você acha que é isso? O que, que você acha que é isso? Ah, é uma, é uma... Eu tive vontade de comer... Por que, que você teve vontade? Por que, que você agou? Porque você viu o comercial Aí ah, eu li uma revista, sete... É, oito horas da manhã Estava é, lendo uma revista, oito horas da manhã E passou lá o um negocinho do chocolate lá do, do, do Lindt Passou uma foto, uma imagem Oito horas da noite eu passo lá no shopping e compro o Lindt Por que, que você acha que eu comprei o Lindt? Então a nossa mente ela está condicionada o tempo todo Condicionada o que, Está né? Por quê? Porque você, olha só Pensa num círculo com raios para fora Isso é o que uma pessoa hipnotizar É como uma pessoa hipnotizada tá olhando para fora Quando você bota os raios também para dentro Você olha para dentro para poder assimilar E nisso você vai se descondicionando E você vai Sim. percebendo que através da sua mente Você está criando tudo aquilo dali E você observa bem E você muda para onde você quer direcionar Aquilo que você quer criar para você E para todo mundo Porque se você faz o bem para você, você acha que está fazendo para quem? É para toda pro a mundo. realidade Não é só para você não, é para o mundo todo Então Sim. esse negócio de vamos fazer em favor da salvação do mundo Isso não Tchau, vai acontecer você. nunca Porque se tivesse que acontecer, a religião já teria feito isso há muito tempo Entendeu? Porque a guerras, vida tudo, né? Então vamos começar a olhar para dentro que é só assim que a gente muda É só assim que a gente muda a gente, a nossa realidade Todo mundo à nossa volta, entendeu? Eu passei por inúmeras situações aqui na minha vida que eu posso falar uns pontos, já, já contei um monte para vocês. Eu Sim. posso falar uns pontos porque são, é muita derrota. Mas hoje eu vejo como derrota? Eu <risos> Não vejo porque fez parte da minha vida e foi uma benção para mim. Sim. Porque se não fosse aquilo, eu não estaria onde eu estou agora. Então, é, a gente tem que ser leve e tem que tirar esse peso. Porque muitas vezes a gente age errado... E carrega uma culpa gigante. Quando e desconectar, eu... né, Pri, também? As é, você. a televisão, olha a novela. A novela fala pra você que é normal o rico você ter dinheiro e o pobre ser pobre mesmo. E você tá concordando, você emenda uma novela na outra. E o que, que isso tá fazendo com você? Tá te mandando um hipnose para você concordar na sua vidinha. Isso é uma, o, o domínio do governo. é Isso é a mídia que é controladora. E vocês acham que vocês escutam é, tudo que vocês escutam na, na, na escola, na universidade? vocês acham que vocês estão livres aprendendo alguma coisa com liberdade não Sim. você não pode o professor não pode ensinar o que ele quer existe um sistema que fala você pode ensinar isso e isso porque se contar essas coisas aqui lá você está despedido no dia seguinte Sim. então assim essa sociedade aqui ela domina a massa a maioria das pessoas não tem nem opção dessas informações é. e... que estão recebendo agora e é novela gente... é jornal né só dor é, e a gente conhece muito bem o filme Matrix E eu já vi aquele filme mais de 50 vezes E é, a maioria das vezes que eu vi lá no passado Eu, eu fingia que entendia, tá? Eu entendia é, mas as pessoas acham mas que, eu acha não assim É ilusão, né? Entendeu? E, gente, é, aquilo dali é, é a realidade É aquilo dali mesmo, entendeu? É aquilo dali E... E, cara, é muito louco porque, assim, quando você vê que tudo aquilo dali, to todas as merdas que aconteceram, tudo que deu errado na sua vida, doença... Outro... Hoje mesmo eu me lembrei, sabe o quê? Presta atenção. Meu marido, ele vivia perdendo o um celular e eu ficava puta. E quem você acha que estava ali desconectado? Quem você acha que estava fora do agora? Era ele ou era eu? Era você. Ponto de interrogação. Era eu que tava lá sofrendo com falta de ar fora do agora. Era eu que tava lá na busca desenfreada por algo externo que eu só poderia encontrar dentro. Entendeu? Sim. Eu não perdi o meu celular, mas era ele que perdia. Por quê? Porque eu tava só espelhando. Sim. Igual o relacionamento, né? Tipo assim, a questão da projeção no relacionamento, as pessoas não entendem. Relacionamento então, é uma é coisa... Relacionamento né? é aquela pessoa que você, mais... que você mais convive é o famoso black mirror. É a Sim. pessoa que você mais convive. Entendeu? É, Aqui? e aí você acha que a pessoa fala assim, ah, é, é, por exemplo, a Pri tem tudo, tem tudo que eu quero. Só que assim, você, você tem tudo que você quer. Então você vê na Pri só as coisas que você tem e que você ama e você enxerga nela. Ou as coisas que você odeia e que você enxerga nela. Sim. Então a mesma coisa é o negócio do amor. Tipo, ah, tem relacionamento não tá correspondendo. Você, o cara lá, então tá eu e o gatinho lá. Então no cara eu projetei que ele é um cara legal, que ele é perfeito pra mim, só que ele não é isso, e ele sabe que ele não é, e ele não sente aquilo. Então você fala assim, não, você me ama, ele fala, não, te amo. E você fala, Sim. você me ama, você insiste numa projeção, numa imagem autocriada, né? Sim. Tipo assim, no relacionamento do cara ideal, o cara não é nada daquilo. E você tá achando que é, e depois, quando você termina, você fala assim, nossa, não era nada do que eu imaginava. Aí Sim. você acordou, né? Mas até é. então lá era. Então é tudo na vida, gente. Não é só o um relacionamento, né? Tudo. Sim. Tudo reflete e você. Essa... E essa questão de você sair do, do, do, do ser ciente de si mesmo te faz com que você fique perdidão. Per perdido, Sim. completamente perdido. Perdido, porque certo? você tá ali na tua mente, ali a Deus dará. E o que você. E, o... e tudo que tá na mente é ilusão. Então você fica lá é, é, sempre projetando aquilo que você não quer, porque você não sabe que você está sob hipnose. E, e, e sempre naquela busca desenfreada, tá? E repetindo, sempre achando né? que... A, e, não, é, e repetindo a programação, né, gente? Porque desde, desde de, é, aquela... Se você parar para analisar, todas as suas escolhas foram baseadas no medo e a, e a, e a mente, ela joga aqui através... A gente está aqui na matéria, experienciando, fazendo escolhas, a maioria através do medo, a maioria. No medo o tempo todo, por mais que seja uma coisa Tudo simples, é como tipo assim, tipo assim, eu faço jejum, né? Então, tipo assim, ah, o meu horário de terminar jejum é 6 é horas da tarde. Então eu vou lá e como muito, porque eu vou ficar até no dia seguinte, dia até exatamente. duas horas da tarde, sem comer. E aí eu como desenfreadamente Eu tô fazendo uma escolha pelo medo. Só que tá inconsciente. Sim. Então, no começo, quando eu fazia jejum. Eu comia pra caceta, assim, porque eu falava assim Não, vou ficar 18, 20 horas sem comer Tem que comer muito Quer dizer, é uma mente condicionada, né? Uma Sim. mente condicionada é quê? A escassez A escassez é ah, medo, é A, comida, comida, ué. a comida, medo né? É tudo isso a E a gente eu faz assim isso você, inconscientemente o tempo todo É muito surreal é, é quando medo. você começa a despertar e começa a ver tudo Entendeu? Sim. É muito louco isso Porque você fala assim, caraca, eu sou um robô Entendeu? Sim. Aqui na matéria, é né? é automático, né? Até o aqui na matéria da cama com o mesmo piloto pé, automático muitas vezes você chega num lugar bem, você não sabe bem, como você chegou lá naquele lugar né Sim. você chega num lugar você foi totalmente porque a mente estava viajando mas você estava lá no piloto automático dirigindo o carro chegou num lugar você não sabe Quem nem. dirigiu né você não sabe nem quando você chegou naquele lugar lá entendeu então se você começar a se observar esse processo de autoobservação é muito importante cara é valioso. observar a sua vida o que está que ao seu redor se as coisas estão fluindo, se estão dando errado, porque se tem algo dando errado, meu amor, não é o funcionário, não é o teu marido, não é a tua irmã, não é a tua tia, não é a tua avó, é você mesmo. Assuma Sim. essa responsabilidade. Porque fugir é muito cômodo, mas, cara, Sim. a gente está aqui num processo de evolução na matéria, porque nós já somos evoluídos, nós já somos os um ciente de si mesmo Porém, na matéria, a gente está aqui experienciando. Experienciando por quê? Não sei. É um jogo? Não sei. Os hindus se perguntavam se era um jogo. Lá 40 mil anos atrás, está escrito no livro: Poder do Rio de Eles se é. perguntavam é. se a gente estava é. é. dentro de um jogo. Ou seja, lá não, não mil e tantos anos atrás, eles já questionavam isso. Se a gente está aqui Sim. numa espécie de jogo, por quê? Porque, como algo que é tudo, que é o todo, que é o nada, vem para cá na matéria. Né? por tem. quê? Mas aí a gente vê que ninguém né? evoluiu, né? Porque as, as mesmas coisas dos livros que a gente lê, de 1800 e bolinha lá, a galera tá no mesmo problema, sabe? Evolui fora e, e dentro, tá todo mundo podre, todo mundo lixo, todo mundo buscando uma coisa que não tem saída. Então, assim, a pergunta hoje é a mesma. Só que aí, quem é que saiu, bateu uma cara e foi viver e falar: não, se eu tô aqui nessa, nessa dimensão, é, tem possibilidade de ter dinheiro, tem gente que Se tem um ser que tem uma coisa que você não tem, você tem que buscar aquilo, sabe? Você tem que buscar mais do que aquilo. Então Se assim, você quisesse evoluir, né? Para buscar mais mais Se do você... que qualquer coisa. Sim, é. essa, essa questão de, de dinheiro, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é, muita gente leva uma vida e acha que aquela vida ali é, é tipo assim, para ela é o certo, ok, para ela é o certo. Mas o universo, sim. gente, é abundante. Tem, Sabe? Um, tem prosperidade é e abundância Então Então se você, se você vê tanta abundância no mundo, mas você quer aquilo dali, aquilo dali para você é o suficiente e você não quer crescer, busca lá dentro de você que tem alguma crença lá, gente. Tem alguma crença Sim. lá. Porque a, a, toda a espécie de, de, de criação da realidade está baseada em crenças. Então Sim. busca lá dentro qual é a sua limitação, aquilo que você ouviu do seu pai, aquilo que você ouvia da sua mãe. Aquilo que o, que o outro programava para você... Gente, eu tô falando em nível de separação, porque é você mesmo que cria, tá? Não se esqueçam disso. Sim. Mas eu tô falando a nível de separação. Então busca lá dentro, de onde veio tudo isso. Você vai ver que tem, tem alguma coisa lá dentro que Cresa vai fazer religião, com que valide né? aquela tua crença. Vai fazer com que confirme aquela tua crença. E muitas vezes acontece de uma pessoa que, querer almejar grandes coisas, financeiramente falando, e aquela pessoa nunca consegue, ou quando consegue, perde tudo. Foi o meu caso, por muitas vezes. Por Tem. quê? Busca lá dentro. Lá dentro de si, você vai achar o que está que, o que que acontecendo, o que está que pegando Toda aqui, justificativa, entendeu? né? Tudo Toda justificativa para tudo, você vai achar dentro de si mesmo. Tudo. Você pode levar os livros, você pode... Mas se você não assimilar com a sua inteligência superior aqui dentro de você, buscar lá não no adianta. fundo todas as suas... Né? É só dentro de você. O outro não pode fazer nada. Não pode fazer não nada. Não tem ensinamento de fora, né? Porque Olha, o mestre ascensionado ele pode te ajudar, mas não se esqueça, é uma criação sua. Tudo Sim. é uma criação sua. Ah, mas não, não é... Tudo bem, você tem todo o direito de não acreditar, mas está inconsciente. Porque se Sim. aqui é comprovado que aqui é um universo holográfico, se a ciência, a física quântica comprova que tudo aqui é um processo de criação, tudo é um processo de criação mental, né? Que o que tá dentro é essa, que tá fora, né? o que está abaixo está em cima. Tudo isso que a gente sabe, se você não acredita, então começa a assimilar. Vou dar uma dica: começa a assimilar como tá a sua vida. Vamos lá. Como é seu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa? Como é o seu relacionamento com seus pais? Como é a sua vida? Como é o seu cotidiano? E aí você vai assimilando, entendeu? É, ah, vai ver os medos, né? Ah, porque minha mãe tá sempre do doente. Na verdade, minha eu mãe... gosto do fulano, né? Minha mãe tá sempre ou, ou... doente. Começa a buscar. Ah, eu nunca dou certo com nenhum relacionamento. Vai pra dentro de si. Ah, mas você vai pra dentro de si. Vai pra dentro de si. Você só vai achar a resposta ali. Gente, eu tô Sim. falando uma coisa muito profunda. Muito Todos profunda. Medos, eu tô né? falando porque do é ser isso, sempre tá de medo, si mesmo. Eu né? tô falando porque... do todo. tô falando do todo, que é o nada ao mesmo tempo. Que Sim. é a sua essência, é aquilo que somos divinamente, entendeu? E cada um de nós tem o seu universo, pessoal Cada um de Sim. nós cria isso aqui, entendeu? Você pode falar assim Ah, mas eu não consigo acreditar que eu criei o um universo Tudo bem, vai no seu tempo Começa a acreditar então que você criou só a sua realidade, volta, Só aqui, Sim. no teu metro quadrado aqui Começa por aí e vai expandindo para você ver Mas tenta, é que... né? Pelo menos vai, no pequenininho Mas vai, como mas vai. eu mesmo já fiz o teste que eu contei aqui que eu entrei eu estava super irritada, perda da vida, entrei na Globo.com, só de graça. E num dia que eu estava... Eu tinha feito assim, eu estava lendo o livro do, do e Tolle e tudo mais. Eu estava num momento assim, plena, eu comigo mesma. Eu entrei e era só notícia boa. Então vai Sim. fazendo esses testes para você ver. Vai fazendo. Porque você vai, se, você vai começar tá, a perceber. Né? Testa, experimenta. Ninguém está te impondo Nada. Eu não estou impondo não, não nada tem você... Tempo, né? a você. A gente está conversando. Agora, agora... Eu não, Começa. eu não posso, eu não posso ensinar aquilo que você já sabe. Você já é sabe. Né? Só que você não está, você esqueceu. Então, assim, eu posso te lembrar, mas te ensinar não. Eu posso lembrar de várias maneiras, de várias maneiras. Sim. Se eu quiser dar um curso aqui para te lembrar, eu te lembro. Mas você só vai saber você com você mesmo. Isso é, aí, isso, isso é, que é algo que já curso, nasceu né, com Brilho? você. Isso é algo quantos que já nasceu já com fez? você. Você já é o criador. Você já é quantos criador. Quantos cursos a gente já fez que a gente não captou nada? Oi? Quantos cursos, quantos cursos que a gente já fez que a gente está lá, mas a nossa mente está lá na casa do Japão? Não vai captar nada. É. Né? Porque não é. foi ali para aquele silêncio. Igual eu falo, toda reunião, todo curso que a gente vai fazer, vocês estão prontos para realmente só ouvir, sem ficar com a mente vagando, sem ficar falando eu concordo, eu discordo, eu gosto, não gosto? Porque senão, gente, é perda de tempo. Perda total é. de tempo. Então, assim, é uma coisa, uma verdade que vocês têm que achar em, em, na biblioteca do ser, como eu digo. Sim, né? só lá dentro. Só lá dentro, vocês só são criadores dentro. Igual a Pri acabou de falar, é relembrar, vocês já são estudo. Então, toda essa casca que colocaram em vocês... Pra falar que tem alguém que tem um relacionamento Que quer te prejudicar Que tem a não sei quem que não gosta de você Quando você volta pra dentro Você vê que tem um medo lá naquele relacionamento que Você tem medo de ficar sozinha Que você precisa de alguém pra cuidar de você E você fala, nossa, eu amo, mas aquele amo não é amo Aquele medo Sim. é, nossa, se eu perder isso Eu vou ter que trabalhar mais Sim. Começa Sim. a ser sinceros com vocês Observar Sim. Dentro, Sim. E aí, Essa sensibilidade coloca... é essa sensibilidade aí, ela só vem com, com, com a presença com mesmo. Com tempo, sim, com presença. É, e, e isso observação é, o tempo é, inteiro. Observação. E, e é difícil, gente. Por isso que eu falo que é, o descondicionamento da mente é fundamental, entendeu? É fundamental, sim. porque você tem que começar a enxergar isso aqui como Jesus mesmo falava, né? Como no hinduísmo citava o mundo das formas. Quando você começar a enxergar isso daqui como algo moldável, realmente moldável, você começa a ver a transformação na sua vida. Você começa a ver as pessoas se transformarem. É, você citar um exemplo aqui da, da vovó que eu tive muitos problemas com ela. <risos> e, é, e, e, e hoje ela tipo assim, é amor para todo lado. Uma pessoa que Sim. realmente me fez crescer demais. E eu acredito que ela também cresceu demais, entendeu? Mas é aquilo. Ela Sim. me mostrou todo o meu lado ruim que eu tinha e eu não percebia. Então Sim. aquilo dali eu tive que foi um processo, foi um aprendizado de dois, dois anos mais ou menos, de dois ao longo de dois anos e não, não foi fácil, não foi fácil porque muitas vezes eu chorava, muitas vezes eu eu eu tipo assim eu não entendia por que que olha só, olha só eu não entendia por que que eu mesma tinha convidado ela para morar comigo, como pode? Eu não entendia isso porque que eu você mesma convidou ela? O seu, Quer você dizer, vocês bom, estão você entendendo como é que, é que funciona? Entendeu? É, é, é tipo assim, aí depois você começa a assimilar tudo, né? Então Sim. todas essas, essas pessoas que, que você as considera como pessoas altamente negativas, não fujam delas, gente. São as melhores Com pessoas certo. que vão te apresentar, é, é, as melhores formas de, de você se amar, de você se curar, de você aprender. Eu tô falando aqui, parece até que eu tô, tipo assim, o guru. Não, eu não sou expert. Eu tô no aprendizado, tanto quanto vocês, entendeu? Ninguém atingiu Sim, nada, porque não tem nada a ser atingido aqui. Não, é pra pense, tirar, que né? é. não pense que tem nada a ser atingido o processo aqui. É o processo é retirar mesmo. É retirar. Retirar o quê? Retirar um monte de casca, retirar um monte de véu, que você é daquilo que você acredita. Ah, mas aquilo que eu acredito acontece. logo, Lógico, ah! aquilo que você acredita vai acontecer, óbvio. Agora, o que está que por trás disso? O que está que por trás da Priscila? É, não eu, mas eu vou dar um exemplo aqui O que está que por trás de uma pessoa que está dentro da igreja evangélica, por exemplo, e vê anjo E uma pessoa que está dentro do centro de Macumba recebe santo E a pessoa sai daí da, da, da, da Macumba e vai para a igreja evangélica e passa a ver anjo Gente, são crenças que a gente vai tendo é, ao longo da nossa vida E a gente vai criando aquela realidade ali de acordo Ele com as permite, nossas crenças Aí eu volto a falar, ah, mas eu, eu, aconteceram coisas comigo desde a infância. Comigo também, desde os quatro anos de idade. Mas eu já vim com um pacote de informação. Todo mundo aqui já chega com um pacote de informação. E aquilo vai se desenrolando, entendeu? E de alguma forma tem um aprendizado por trás disso muito importante. Porque e aí, ninguém aqui vai que salvar ninguém. E ninguém... né, vai ninguém continuar vai... com o pacote. Sim, né? sim. Tem gente que passa pacote... a vida inteira com o pacote. Mas a gente está Mas eu, eu falo assim, tudo que se evoluiu aqui ou não. Tipo assim, a questão da pessoa falar assim, ah, um dia eu faço esse trem aí. Esse pacote seu que você parou aqui, ah, suicidei. Você vai voltar lá do ponto que você parou. Sua vida estava no um inferno, você se matou, entendeu? Ah. E não, não, você vai voltar para viver aquele inferno de novo. Então, gente, Sim. a mesma coisa que ela fala que o pacote veio, a toda a informação, a informação não se perde, gente. A energia Sim. e a informação. Então, Sim. ela chegou aqui com essa informação. Tudo que a Pri, eu evoluiu, todo mundo evoluiu aqui, isso a gente está evoluindo todo. E Sim. aí você continua. Então, ah, vamos... Voltar de onde eu parei, eu matei, roubei. Ah, então sim. tá. Aí você vai lá de novo, pagando, né? Tipo assim, a uhum. causa lá dentro, raiz. E aí você vai continuar de novo. Então não tem, não tem fugitivo. Sabe? Você sair de si para buscar uma ajuda fora é a maior das ilusões. Sim, maior sim. É das ilusões, né? É, porque você está você fugindo de você. Você tá fugindo de você, gente. É. É, uma co... é, é, um, é um cachorro atrás do, do rabo, né? Correndo atrás do rabo. Você tá fugindo de você. Você Sim. tá ali preso na roda Sansara, por quê? Porque você tá preso na mente. Então a gente, o um processo é sair da mente sair da mente e é. voltar-se para, para dentro de si, que é o quê? Que é o ser, sua essência. Ponto. Dali você olha a sua realidade. Como ela tá? Como eu me sinto? Cara, é, é ali. A gente tá aqui experienciando diferentes coisas, diferentes oportunidades. A gente tá mudando O né? que, que eu tô vendo? Eu aprendi aqui já eu aprendi, eu, eu, eu tive uma fase aqui, nesse sentido aqui, eu aprendi aqui o que eu precisava aprender, eu estou indo para uma, uma outra fase. Então, a gente se permite, é se permitir. Porque assim, é, não adianta falar assim, ah, mas eu acredito nisso daqui. Ok, Olha. mas se permita, se permita, pelo menos, ouvir esse outro lado aqui. E você mesmo experiencia, não precisa acreditar. Você mesmo se questiona, se questiona é o passo, entendeu? Porque é, o questionamento é, deveria ser inevitável né, para todo mundo. Deveria ser inevitável. Porque de tudo, né? O por que porquê que eu de tudo. Isso? O porquê de tudo. Por que, de que tudo? eu estou fazendo aquilo? Por que, que por eu tô que comendo de... esse arroz? Por que, que eu tô Sabe, né? Porque as, as intenções do tempo inteiro... Igual assim, a pessoa que gosta de postar uma foto, por exemplo. Eu vou postar uma foto. Por trás, a gente vê que tem um, um desejo. olhar, ah, vou postar uma foto que eu estou em tal lugar que é para fulano ver. Uma intenção ali, só que a vezes ela tá tão inconsciente, ela é dolorosa e aí vai te, vai te dar uma lapada feia depois, você sabe, não sabe Sim. de onde veio. Sim. Então, se você tiver aqui, né, sei o que agora, tô bebendo essa água, essa água vai hidratar o meu garganta. Tem uma intenção. Uhum. Se você tá na presença, aí você tá na presença, não tem mais Sim. o que fazer. Aí agora eu estou no meu projeto, estou aqui conversando com a Pri, que a gente tem tá um projeto de passar pra vocês o que a gente. Aprendeu o que a gente evoluiu, o que a gente encontrou dentro de nós. Beleza, Sim. o processo está acontecendo aqui agora, estamos passando isso. Então, gente, essa presença é mágica, porque aqui agora não tem gap, não tem assim, ai, ah, eu vou encontrar com o mestre ascensionado, eu vou descobrir a cura do câncer. Eu, tá tudo numa busca do futuro, e Sim. lá nunca tem nada. Que nem no passado. Sim. Sim. É. Até porque o que você encontra no futuro é você mesmo no agora. Então, aí, aí já mata a charada, porque você está aqui. Porque eu, eu, eu passei por um processo desse De, de, de me conectar com o meu eu do futuro e tal E ainda assim ele me dava só lapada na cara Para eu poder viver o agora, que é o que realmente importa, Sim. entendeu? E não ficar pensando lá no futuro, entendeu? Sim. Então era só aquelas lapadas na cara para eu poder acordar E tipo assim, meu, eu estou aqui O futuro está acontecendo. acontecendo Tudo acontecendo, né? aonde que eu estou errando Aonde que eu estou frustrada Aonde que eu me sinto é, inferior, tá? Aonde que aonde que a Priscila é, não tem, não é empoderada? Então eu comecei a buscar tudo isso dentro de mim com a ajuda de quem? De eu mesmo, eu mesmo, porque essa conexão que eu fiz com o que eu não não posso dar nome, que é inominável, sou eu mesmo. É a minha essência, é o ser ciente de si. Foi a única coisa que é a única resposta que eu obtive. O que te conhece. Então, ou seja, esse algo nos conhece profundamente, mas a gente não conhece esse algo. A gente não tem a menor noção é um do que esse né? algo é. Do poder desse algo. A gente não tem essa noção. É inimaginável. Com essa assim. mente, a gente não pode... Não, não tem como não responder. Aí é coisa posso falar para você... Ah, eu acredito em Deus. Se ele aparecer na sua frente, você não vai acreditar que é ele. Tipo assim, ah, Jesus. O pessoal acreditava em Jesus. Se eu chegar na frente da minha mãe e falar, eu sou Jesus... Ela não vai acreditar, que ela tem uma imagem do Jesus que ela criou para ela. Nunca ela Sim. vai ver aquele Jesus. Sim, deixa eu explicar um Quer pouquinho isso para a galera. Deixa eu explicar um pouquinho isso para a galera. Quando a gente fala assim do outro ser você mesmo e tudo mais, isso significa que existe um nível de consciência onde, onde todo, todo mundo está interligado, onde é uma espécie de luz nadando na luz. Eu acho que a melhor maneira de, de, de explicar isso é a luz nadando na luz, ou aquela, aquela analogia que a gente faz com a gota do, do, do oceano. oceano. Se a gota se desprende, você perguntar para a gota o que você é, ela vai falar, ah, eu sou oceano. Porque ela, ela, entendeu? É como se fosse isso. É uma analogia para a gente poder entender. Porque a gente está tentando entender com a nossa mente dual. A gente não consegue entender nada com a nossa mente dual. Isso foge da nossa sim. mente. Mas a gente consegue assimilar algumas coisas, sim. Aqui, através da nossa mente, a gente consegue, sim. Inclusive, estando... Também nesse estado de presença facilita e muito, facilita e muito. Porque você vai lá com essa experiência, né? Na, na presença, você se conecta, você, né? A Fernanda teve isso de, de se sentir como parte do todo. O meu foi Sim. ao contrário, eu, eu literalmente era o nada e tudo era o nada. Então, ou seja, o todo e o nada, né? Digamos assim, o todo e <risos> é, é o, é, o, é, o nada. É o todo e o nada ao volta, mesmo tempo. Né? É, o, é o a cobra que come o rabo, tipo a vida é. É essa, você pegar a e... folha e dobrar, tá aqui a folha, tem um risco, que sim. Ela vai se encontrar aqui, então o que era passado virou futuro e é isso? Sim, sim. Né? Então essa consciência, que, que, que, quem tá lá nessa, nessa consciência única? Todos nós, todos nós, Jesus, Buda, tá tudo lá. Extraterrestre, tá se você acredita, vida, né? tudo tá lá, tudo, tudo tá, tudo é aquilo dali, entendeu? Então, é, quando, quando a Fernanda fala, se eu falar para minha mãe que eu sou Jesus, ela não vai acreditar. Claro, porque a mãe dela vai tentar entender com a mente dual. Ela está ela na dualidade, todos nós estamos aqui na, na dualidade, Sim. né? Eu acho que, a, acho que todo mundo aqui tem, pelo menos in, é, internamente, inconscientemente, é como se a gente já viesse para cá, todos nós, gente. Todos nós Sim. temos a nossa programação, digamos assim, algo que se evolua, algo que faça com que a gente chegue na unidade. Todo retorne, já se... né? Algo... exatamente. Chegue não, retorne. Retorne, mas na verdade tudo já é uma unidade. Porém, é o universo. Na é separação, é uma unidade, uma palavra, a gente né? através da nossa mente dual a gente entende como separação, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas informações e tudo mais. Mas então nessa pseudo evolução a gente está se para retor... a gente está retornando para nossa unidade. E o que é a unidade? Unidade é um Então Jesus é Buda, Buda é Jesus Eu sou Jesus e você é Jesus E tudo é um, entendeu? Então quando a Fernanda fala isso Só para dar uma explicação melhor É nesse sentido que ela quer dizer, né? É só porque eu sei que tem, tem uma pessoa número. evangélica aqui uhum. sim Oi Claudinha, beijo amiga então, é exatamente isso. É, é a eu, isso de que... que o Marcos colocou aqui, eu não sei quem é Marcos, mas ele colocou aqui uma coisa que eu já me questionei bastante e eu concordo com você, Marcos. Quanto mais vivemos o agora, menos envelhecemos. O envelhecimento é o reflexo de não vivendo agora, eu concordo com você. Eu concordo. Sim, é, mas só é, é, é a verdade que mas concordo, se resolve, né? Eu concordo com você, porque é, isso faz toda a diferença, né? Porque se a gente parar para analisar lá é, na época de Jesus e tudo mais, Moisés e Ma Ma Matusalém, né, que viveu 900 e tantos anos, é, todos eles tinham uma conexão muito forte com a fonte, né? Todos eles, é, próprios, próprio bola, Jesus... Né? É, o é, estado de presença. E todos eles viveram trocentos mil anos, né? E até Jesus <risos> falou, né? Vai porque eu não, não sei a falar, idade, mas, mas, mas muitos anos, é né? e que contigo, o isso, fato Pri, porque e o fato Pode de falar. tipo assim a gente fazer updates na nossa matrix, o fato de a gente fazer updates de tempos em tempos com tecnologia e tudo mais, faz com que a gente fuja do agora. Por quê? Sim. Porque meu entendimento, tá? Não precisa acreditar, mas meu entendimento. Porque se tudo é uma espécie de jogo, como no hinduísmo se questionava, nós precisamos sim de updates, entendeu? Qual é a? Qual é? É como se você jogasse, estivesse jogando videogame. Não tem lá a fase difícil? Aí, tudo se explica, entendeu? Essa é a minha Sim. opinião, você não é obrigado a concordar, Sim. mas isso é o que eu, que eu tenho para mim, que também eu não, não, não, não vou dizer que é verdade absoluta, não. Eu aceito Sim. outras informações, aceito outras é, outros conhecimentos de outras pessoas, mas o que eu tenho para mim hoje é isso, porém eu não descarto nenhuma possibilidade. Porque eu, eu acredito é, que é, quanto mais é você assim, acredita nas infinitas agora. possibilidades, a coisa vai melhorando cada vez mais. Você não se limita nunca. Agora você tem o compromisso com agora. É o que a gente sempre fala. É isso eu aí. O que eu estou dizendo para vocês agora, eu disse, eu disse agora. Daqui dois minutos eu posso mudar totalmente. Eu não isso. vivo lá. Então é ter esse desprendimento é. É, de ser isso, ou ser verdade, ou ser mentira. Gente, eu vivo no agora. Então se é. vocês são do passado e vier para mim ontem, vão e falar assim, nossa, ontem você falou isso, entendeu? eu vou falar para vocês eu estou vendo aqui agora posso ter mudado há quanto tempo né uhum. então a, a tudo tudo que a gente imagina tudo que a gente imagina a gente vai distanciando do nosso presente da nossa mente lá ela está longe do aqui então Isso. nesse aqui agora você está no no ponto atualizado do seu, de tudo que já viveu. Então, se você estiver no zero, no seu, no seu presente momento, aqui, ó, na sua paz, sabendo que tudo vai desenrolar na medida desse agora, deixa que vá acontecer automático. Aham. Uh -huh. Sabe? Uh -huh. Vai acontecer. E então, não tem. Ah. Não, é porque o rapaz aqui, Afonso, perguntou assim. É, se não me engano, o Dreamer disse que é um absurdo imaginar que alguém como Jesus tenha morrido na cruz. Não lembro as palavras exatas. Será que até isso mesmo é uma criação nossa? Não vou dizer que sim, nem que, que, nem que não. Porque, ele, porque se o Dreamer diz que é um absurdo e ainda assim é uma criação nossa... Eu, porque na, no, eu vou não uma opinião um pessoal. Parte. eu nunca vi o tá? um Dreamer falar porque exatamente se... isso. Eu também não li essa parte não. Se ele falou realmente é, então, que, eu acho que, que, que é, que é, é difícil de imaginar que mãe. Jesus tenha morrido na cruz. Bom, o fato de Jesus, dessa criação de Jesus ter morrido na cruz, eu não sei se foi bem isso ou se, se colocaram é, nisso. morreu, na verdade ele quis falar exatamente isso. Eu não sei, eu, eu só sei de uma coisa, aquilo que você acredita é a realidade. Então aquilo que você sim, sim. acredita é a coisa real. Então, por exemplo, eu, tá? se foi uma criação, a minha, na minha criação, vamos dizer assim, na minha criação, pra mim Jesus morreu na cruz, tá? Pra mim ele foi até casado, pra mim ele teve até filho. Mas essa é, a, essa é a realidade que eu acredito Então Sim. tudo que é relacionado à a, a minha experiência de realidade aqui Vai ser de acordo com aquilo que eu acredito Então tudo o significado que você dá, dá determina aquilo que você vai experienciar Então o que eu acredito é isso Eu não sei o que, que o Dreamer acredita, mas o que eu acredito é isso Eu como Dreamer acredito que Jesus nem teve morte, morte. Eu não não não acredito É na nessa... verdade ele fala exatamente a questão de que, de que Jesus, inclusive exatamente tudo que ele fala, tudo que Jesus fala, a questão de milagres. Ah, então eu a acho de que tudo mais é a questão de dentro. Eu entendi milagres. então. Eu entendi então. É? O que ele quis dizer aqui? O, o Dreamer talvez tenha, é, talvez ele queira dizer que o seguinte, que ele não tem que ele não acredita que Jesus morreu na cruz porque o que ele acredita é que Jesus não morreu na cruz, assim como eu também. Então acho que está explicado. Eu também não acredito, Ele não entendeu? Morreu na cruz. Mas aí você na me verdade, pergunta, não... mas é você fala Porto assim, ah, mas a veio. história conta que Jesus morreu na cruz. Ok. Mas se estamos lidando aqui com uma espécie de holografia, com uma espécie de jogo, tem que ter esses contrapontos, tem que ter isso tudo aí que a gente vê, que, que a gente, que, que, tipo assim, que contradiz muitas coisas. Gente, senão não seria uma coisa assim, uau, com drama. Com não a é, mas é se a, é a gente super... imaginar, o primo, entendeu? Entendeu? O que a gente está conversando aqui agora? Daqui a 100 anos pode ser uma religião. Não. A Fer e a Pri são duas, duas religiosas. No é. futuro, a gente morreu e alguém perpetuou isso. Sim. Então, assim, a gente tem que ver a questão do, do Jesus corpo. Morreu na cruz. Eu, tá? vou, eu Mas, vou dar assim, só um exemplo. a essência dele não morreu. Não tá. morreu, ele não morreu. Ó, eu vou dar, eu vou dar só um exemplo. É, para poder ficar melhor para entender. A Fer... Que a Fernanda acredita, acredita muito em mestre ascensionado e tudo mais. Então, ela vai ter contato com mestre ascensionado, vai canalizar, vai sei lá o que. Eu não acredito. Na verdade, eu acredito em ele. Eu, eu, <risos> Tô brincando. <risos> Na verdade. Eu, é, me pegando Eu nunca tive contato com mestre ascensionado, nada disso, porque nunca. Não é eu, sei não lá, tive. nunca bateu assim, sabe? Pra mim. Eu tive muita curiosidade, sim, na ufologia e ainda tem até hoje, né? através da mente dual, lembrando que eu sou criadora. Lembrando que as experiências que eu tenho é criação minha, tá? Que fique claro. Então, assim, é... fazendo uma analogia sobre o que você falou. Então, a Fernanda pode canalizar, pode... Por quê? Porque ela acredita naquilo. Então, por exemplo, se eu acredito... Só que tem várias, tem várias coisas que ela pode acreditar E várias coisas que eu posso acreditar também Por exemplo, se ela acredita em São germain Eu já vi gente falando bem de São germain E eu já vi gente falando mal de São germain Eu não sei quem é esse cara, Sim. mas falaram bem Eu já vi gente falando bem e já vi gente falando bem eu, eu vi o Saint-Germain é, que, que ele é, de... passava... Sei lá, queriam dizer que era trambiqueiro, sei lá o quê então, você está entendendo? Aquilo que você acredita, aquilo que você dá o significado É aquilo que você vai experienciar É aquilo que, então, que vai funcionar ali para você Fri, Vamos lá então, Vamos para pergunta, a pergunta que não quer calar Olha só, eu vi a questão de San Germán Então alguém falou para mim Nossa, é o San Germán, eu canalizo a mensagem dele Tá Aí eu falava, daí eu perguntei Mas olha só San Germán responde para você como? Entendeu? Como ele falou para você que ele era San Germán? Tipo, né? Ele apareceu na sua frente, não, eu senti, eu ouvi a voz de dentro. Agora vocês, não tem uma voz aí dentro também, tipo, Sim. né? Não, todo mundo não tem uma voz aí que a gente fala, tem gente que fala que o capetinho falou lá na orelha, o deusinho falou do lado. A gente Sim. não tem esse negócio aí, essa, essa voz que a gente tá, essa voz que conversando com você o tempo inteiro, não tem ninguém doido, todo mundo Sim. tem essa voz aí. Sim. Gente, é essa voz aí que falou pra ele que era San Então Sim. porque ele ouviu falar que existia San de repente... Aí ah, estamos canalizando Bascar. Todo mundo começou a canalizar Bascar. Existe lá no vácuo quântico. Criou alguém lá. É Bachar. Né? Bachar. Ah, é é Bachar, né? Que, ah, é Bachar? É, é... sim. Ah, aí tá... igual eu estou te falando. Para mim é Bascar, para você é baixar Entendeu? E aí, <risos> já ah, é outro cara, mano. Já, já fui. Ô, Marcos, você entendeu? Marcos, você entendeu o que a gente quis dizer? Você entendeu? É... Fazendo essa analogia de Saint Germain, que uns consideram é, uma pessoa super iluminada e outros consideram o contrário. É, mas quem perguntou entendeu? não foi o Marcos, foi foi o Afonso. Ah não, foi Afonso é. Desculpa. Então aquilo no tá <risos> que vai determinar a sua experiência, quer ver uma coisa? Eu eu no que você, quiser. Eu, mas você acredita no que você quiser e saiba que você acredita não será uma criação sua. Então por exemplo, Sim. eu eu muito é, eu acredito que Jesus casou com Maria Madalena, teve filhos, etc e tal. Aí quando eu abro meu Facebook, isso aconteceu de verdade Quando eu abro meu Facebook, várias postagens de... Várias não, mas assim, Sabrina. uma ou duas postagens lá sobre... contando a história de Jesus... Jesus casado com Maria Madalena Que achou num livro da Rússia, supostamente, <risos> que o apócrifo supostamente Ou seja, eu estou validando a crença que eu tenho, tá? Então, Sim. mas hoje, o que, que eu faço? Que que eu... eu já entendi Então hoje, como, como funciona hoje? Aquilo que eu acreditar, aquilo que eu crio, eu escolho no que eu quero acreditar — Sim, Entendeu? É, saiba é, que você é o criador, saiba que você aí. vai experienciar de acordo com a tua crença Sempre, sempre, sempre, Sim. sempre Se você acredita Sim. em extraterrestre, você sempre vai, vai, vai ter contato você vai. Ah, mas Sim. eu não tenho Vamos lá vendo o inconsciente O inconsciente explica tudo, gente, explica tudo Tem, tem muita coisa lá profundo Talvez você é por isso que a gente fala para ela, né? Porque mas não tenha contato porque você tem medo. Talvez você acredite que é. tenha, mas você viu um filme lá que você ficou tão amedrontado que o seu inconsciente está mandando assim para você. Me eu me acredito, que, mas eu nunca vou ter contato, porque eu me cago de medo. Não quero é, nem ver óbvio. isso. Entendeu? Então tudo vai validar a sua crença. Tudo. E é, esse é negócio de modelos mentais é muito importante também, porque você vê a sua... É tipo assim, é como se tudo isso aqui é uma ilusão, ok. Então, se você acredita nessa ilusão, teoricamente, você está dando poder para a ilusão. Então, assim, existem os modelos mentais, que é aquilo que está assim na sua tela, na né? sua vista. Aquilo dali está o quê? Está te reprogramando o tempo todo. Ou seja, aquilo dali está te dominando. Não é você que está criando Sim. mais, você se tornou um criado. Por quê? Porque é. aquela realidade ali, para você, é real. Por quê? Porque o teu, o teu, a tua mente dual está dizendo que é real. Por quê? porque porque que está separado então para até você ter essa percepção demora um pouquinho então para você é que o é real e você vai agir através Pronto. de modelos mentais e de condicionamentos a vida toda até que você chegue no ser aí você vai entender é, como é que a mais coisa que funciona. é tudo que você acredita aí é real, tu entra não. numa profundidade meu amigo que é caminho sem volta sem volta Sim. acabou quando você tem uma experiência como essa que a Fernanda teve de se ver como todo né? que é, é, é algo parecido com samadhi, talvez samadhi, ó, talvez aquele outro que é um nível acima, ou como a minha experiência que eu tive no vazio eu não dou, no não. nada. Eu tudo e o nada ao mesmo tempo. Não vou dar, acabou, não. acabou, acabou. Você não, não... aquilo Sim. dali, é, a, a mente já não, já não tem esse, esse, essa importância que para qual você daria para ela, né? Para qual você dava para ela a sua vida toda, né? A dualidade e tudo mais. É, lembrando que Ninguém é iluminado aqui, ninguém fica é, a vida toda na unidade, isso não, não, não, não é assim que funciona. Não pense você que é assim, porque não é. Não é, é porque você tem que imaginar que quando você estava lá, quando você se torna, você se torna, foi uma energia pura uma vez. E depois você foi se fragmentando e foi criando mais. Sim. Então você sempre vai estar em outro estado. Você Sim. vai lembrar, igual eu, eu lembro, eu sei que a gente é a essência, né? Mas a gente vai, vai, vai, vai trocando. Então, agora, por isso que ele fala também, a gente fala também para não se identificar aqui nessa questão do, do, aqui, da, do, do papel. Ah, eu sou namorada, eu sou casada, eu tenho cabelo liso, eu tenho cabelo laranjado. Não se Sim. identificar com essa realidade aqui, porque você não é essa realidade, você está. Sim. E o importante é você ir mudando o tempo inteiro. Então, ah, eu trabalhava no banco ontem, hoje eu vou trabalhar no, no, no lixão. Mas esse, esse assim. processo, esse pro, lembrando né? que esse processo de mudar... É bem doloroso, gente. Por que, que é doloroso? Porque você tá com a sua mente condicionada a ser de uma, de uma maneira. Mas não vai ser, vamos criar que não vai ser doloroso. Não, agora é, eu tô não falando, faço, tô falando né? como, como eu fui, por exemplo, eu que tinha um cabelão um lourão que eu cortei aqui, né? Pra mim, foi, pra mim não foi doloroso, engraçado. Isso não foi doloroso. Mas eu vou falar Aí. uma coisa dolorosa. Uma coisa que foi dolorosa. É, eu, eu dormia de barriga para baixo. Passei a, dormir de ba... passei a dormir de barriga para cima por causa da parestesia que eu tive na perna Há um tempo, há um ano atrás, um pouco menos de um ano Então por causa da parestesia eu não conseguia mais dormir de barriga para baixo E o que, que aconteceu? Eu fui obrigada a dormir de barriga para cima Gente, foi um incômodo para mim porque eu passei anos é, é, dormindo de barriga para baixo Porque quando eu era criança eu, do... eu dormi, do corpo e saía do corpo Então eu me habituei pelo medo, pela escolha do medo a dormir de barriga para baixo porque assim eu evitava sair do corpo Porque eu criei isso na minha mente Que se eu dormisse Sim. de barriga para baixo eu não ia sair mais Então eu passei a, a infância toda dormindo de barriga para baixo não, Então, então você dorme, você quando eu a cor, tive eu a parestesia no passado é Que eu fui desdobra, dormir de barriga né? para cima eu não, Foi insuportável, eu fiquei três dias sem dormir três dias Até que eu me curei Eu já contei a história da minha, da minha autocura aqui até Porque que você te, tenha o desdo... tinha o, a, a, o e, desdobramento que você via, né? Tipo assim, a gente desdobra, a gente. Toda noite todo mundo desdobra. Todo sim. mundo vai para outra dimensão. Só que sim. a Pri, ela, ela tinha que... sair consciente. Via. Ela saiu consciente, é a, a, a viagem astral. Você e aí? É, eu, eu não sei bem se era é astral, se é mental, se é não sei o quê, porque eu não sei diferenciar é, não, essas É, a, a, a sua é o mesmo efeito que o pessoal chama de viagem astral, porque É, mas vai, é, que parece que tem, que tem uma classificação, né? Sim, tem uma classificação que eu não é. estudei. isso. Mas, mas... você nasceu nasceu com essa com essa facilidade é. De, mental. É. E, de... e aí e aí e aí o que que aconteceu quando eu me curei quando eu me curei da minha perna? Eu o que que eu que que eu fiz comigo mesma? Não vou dormir mais de barriga para baixo. Então eu durmo todo é dia de barriga não. pra cima pra mostrar pra mim mesmo que eu sou capaz. Às vezes eu me pego meio de barriga pra baixo, tá? Não vou mentir, não. Mas aí eu pego viro. Às vezes, eu lá, Agora, e viro. Mas você tem que ficar lá. Agora você tem que ficar de barriga pra baixo e não desdobrar vendo pra você falar que não. Então Agora, sabe quando você tem que mudar e você sente aquele incômodo gritando dentro de você. Mas você tem que mudar e aí é que tá o poder da vontade. que o poder da vontade, Sim. de acordo com o Albert Einstein, até postei outro dia isso aí. É, é mais poderoso do que qualquer força eletromagnética, Ela é eletromagnética. Então o seu é, poder é de maior vontade maior. É, é, é, é algo assim que vai te dar aquela força para você ir além Só que o nosso poder vontade de vontade está é sepulto, tá? Eu tive que cavar lá dentro de mim até encontrar Porque até então eu era aquela pessoa morna Isso, você sabe quando, Deus, quando... Você já ouviu essa frase? Deus vomitará os mornos? Então não seja uma sim. pessoa morna Busque lá dentro de você aquela chama, aquela força da vontade que é a tua essência Pra qualquer coisa, né? Aquela coisa poderosa que tem dentro lá de você Que faz com que você vá além do medo faz com que você dê um passo ali que você precisa dar pra poder sair daquela situação Que é o um sonho, né? Cara, você tem isso dentro de você, você só precisa encontrar Mas você só vai encontrar quando você se deparar com medo e falar assim Tudo bem, agora eu vou passar isso daí <risos> Eu tô rindo que já vai dar 10 horas e eu falar que ah! esse papo vai até de madrugada. Que vergonha, ah, cala, hein, Fernanda? Ah, a gente tá falando mesmo. demais, né? Hã? Meu, hoje foi uma hora e meia. Só falta o vinho. foi é, a galera tá... Até que, até, que, até que sobrou aqui alguém. <risos> Depois de tanta falação... Ah! É, gente, hum. mas é isso. Quando a gente começa então a falar é... sobre criação, não é... é inevitável. A gente fala bastante mesmo, porque... É, a vida toda a gente criou, é a gente a vida toda a gente cria, né? E cria só um problema para gente, né? E aí a gente percebe Sim. que a vida é muito mais do que isso. Que cara, a vida é tão bela, é tudo tão, é tudo tão mágico, mas condiciona ah. a tua mente. É quando você vai descondicionando a tua mente, você vai entendendo, né? Como é que é que funciona, é tudo muito, muito lindo, muito mágico. Você vê beleza em tudo, aí acaba certo e errado. Você começa a ver beleza e tudo. Como é que eu vou falar, falar que uma gente coisa foi... A aceita tudo, né? Ah, é. Tá Como com é que tudo. eu vou falar que uma coisa é horrível, cara? Se, se eu mesmo criei. É incongruente, Sim. né? Se eu falar que aquilo dali é uma bosta, eu tô falando o que pra mim? Eu não sou criadora. <risos> eu tô falando, eu tô afirmando pra mim, eu não, não tô criando nada. Eu sou só vítima, eu sou criada. Eu tô falando pra mim mesmo. Então, quando você tem noção disso, você assim, não, eu nem posso cogitar a possibilidade de dizer que aquilo dali tá ruim. Aquilo dali tá Sim. bom, aquilo dali é uma bênção até que depois gratidão você vai que que realmente é uma benção mas não deixa a tua mente é. controlar porque a mente vai dizer que a mente do aula quer o tempo todo mostrar o que isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso daqui tá certo, a verdade tá aqui, a mentira tá aqui. Sim. Na unidade tem mentira, tem verdade? Tem dualidade? Não, tudo. E aí tudo quando você é. entende, e aí quando você entende que a unidade é a tua essência divina, você vai se permitir ainda cair nessa da mente de de, de coisas duais? Gente, eu tô falando aqui, eu não sou iluminada, não. Eu me pego na mente dual, assim, como qualquer outra pessoa. Mas eu assimilo essa questão de uma unidade como uma forma de vida. Então, eu tento sim. levar pra, pra dentro de mim como uma forma de vida e tento me voltar para o ser, que é onde realmente aquilo faz sentido. Lá dentro mesmo, aquilo dali, a coisa sim. é de verdade, entendeu? Então, é tudo assim... é, né? É isso que a gente tem que saber. Que tudo que você tenta conhecer é uma coisa... Que tudo que pode ser conhecido... Não é o que é Porque o que é não é conhecido É o que você realmente é O ser O que Sim. você é, você é É, é tudo aquilo. e tudo é possível Não existe traficante, não existe ninguém Que é do lado negativo e positivo O mal e o bem não existe São experiências a não existe, São experiências é. Então assim é, é. É, se, é, se Deus é o todo né Ou seja, uma única fonte Mas eu ia falar uma outra coisa aqui que eu esqueci é, Então Bom, resumindo, Bom, é não errado. faz mais sentido para você, é, já que você entende né, que é, tudo é um, que tudo é uma unidade. Se você entender todo o conceito de Jesus, como Jesus é, falava sobre Deus, né ele dizia muito bem sobre isso. Ó, Levante uma pedra e ali estarei. Ele dá, ele fala em várias metáforas sobre, sobre isso, né que eu sou um com o pai. Ele fala isso o tempo todo, só que foi mal interpretado. Sim. Mas assim, é, se você começar a entender como é que é que funciona, aí você não se permite mais. Por quê? Porque você está indo além da mente. Porque a mente está lá, dualidade, dualidade pura. Mas aí quando você vai, passa por cima da sua lente Você suspende mente, você. É, você. É como, exatamente, falou muito bem. É como se você estivesse assim, ó, você suspende o ser e o ser está ali. E o ser que está agindo, e ele que está agindo, e ele é a unidade. vê tudo de cima, né? Vê, vê tudo vê de ali, cima, ali. vê tudo, tudo de cima. Munição. Então, assim, sim, sim, é... É... é isso, gente. Vamos finalizar, então. <risos> então, resumindo, ilusões da mente, sua mente cria tudo, tudo que você tá vendo, tá vendo o ET, tá vendo o de cor, tá vendo qualquer coisa você criou, você é responsável sim. por aquilo. Esteja lá, agradeça, ou vivo ou ruim, ou... <risos> e tudo tá para te mostrar a sua criação e aprenda com essa criação. Esteja na presença, quanto mais aqui vocês estiverem, quanto mais observação, é, pensei, senti, chorei, é, medo disso, medo daquilo Quanto mais vocês souberem disso, nunca mais essas coisas pegam vocês e derrubam vocês Sim. Então, vocês criam tudo, presença, a mente cria e a mente tem poder E eu, tudo, o mínimo pensamento está criado e ponto Sim. final. O único Sim. sentimento está criado e ponto Sim. final. E assim então, as realidades abraço, paralelas né? vão se criando, né? E assim as realidades paralelas Também. vão sendo criadas. Porque um pensamento Sim. que você teve aqui, que você não criou, é que você está criando em outro lugar. Então, quem me explica isso. É isso? A gente vai falar em outra, outra live dos, tá. universo, dos universos paralelos. Beleza. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Beijo Obrigada. Beijo, gente. boa Beijo, boa noite para vocês. Boa gratidão para quem ficou até a tarde aí com a gente, né? Ouvindo a falação. É. Mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade É genuíno isso, Sim. tá? Beijo Beijo a todos, gratidão Tchau, tchau. tchau.